Está começando mais um programa Trabalho em Revista, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho aqui de Mato Grosso. Fique ligado porque nessa edição você vai ver. Deficiente físico e mercado de trabalho, quais são os direitos dessas pessoas? Veja na reportagem a busca deles também por qualificação profissional. Se eu me encontro aqui me preparando, eu vou me qualificar para entrar dentro dessa qualidade que o mercado exige. Você vai ver ainda que um vigia do mercado do Porto entrou na justiça para ter o reconhecimento do vínculo de emprego. O acordo envolveu 26 feirantes do local. Na entrevista de estúdio, você vai saber mais sobre o suicídio. O tema da campanha é Setembro Amarelo, com o presidente da Associação Mato Grossense de Psiquiatria, Dr. Carlos Perioto. Tudo isso agora no Trabalho em Revista.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 Um acordo pôs fim a um processo entre um vigia noturno e 26 feirantes do Mercado do Porto. A conciliação aconteceu na oitava vara do trabalho de Cuiabá, com a presença dos feirantes, advogados e do trabalhador. Quando deixou de trabalhar no mercado, o vigia pediu reconhecimento de vínculo de emprego, já que permaneceu lá por 19 anos. Para isso, ele apresentou uma lista com 26 nomes, dizendo que eles formavam um consórcio de empregadores. Por outro lado, os comerciantes negaram a existência de vínculo de emprego. Depois de mais de uma hora de negociação, o caso foi encerrado. Ficou definido que a relação era apenas de prestação de serviço. O vigia recebeu R$ 10 mil reais por perdas e danos. A conciliação pôs fim a um processo que se arrastava desde 2015 na Justiça do Trabalho de Mato Grosso. No Tome Nota dessa semana, a gente conta quatro coisas sobre exame médico. Acompanhe. Quatro coisas sobre o exame médico. A empresa que dispuser de serviço médico próprio ou em convênio fica responsável pelo exame médico e abono de faltas do empregado durante os primeiros 15 dias de afastamento. O empregador deve arcar com os gastos de exames médicos para admissão, demissão e periódicos dos empregados. Outros exames complementares poderão ser exigidos para verificar a capacidade ou aptidão física e mental do empregado, de acordo com a função que será exercida. Serão exigidos exames toxicológicos previamente à admissão para cargo de motorista profissional. Em caso de resultado positivo, o candidato tem direito à contraprova e à confidencialidade dos resultados laboratoriais.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 Para os advogados, a pesquisa é online, encaminhada por meio de link cadastrado no Sistema de Processo Judicial Eletrônico. A consulta estará disponível até o dia 22 de setembro. E no próximo bloco, vamos falar sobre suicídio, tema da campanha Setembro Amarelo. Quem fala com a gente sobre esse assunto é o presidente da Associação Mato Grossense de Psiquiatria, Dr. Carlos Perioto. Não ceda aí, que a gente volta já. Deixar de quitar uma dívida trabalhista pode ser uma grande dor de cabeça. Os problemas financeiros vão se acumulando e parece não haver saída. Mas sabia que você sempre pode contar com a justiça do trabalho? Se você ainda não conseguiu cumprir a decisão judicial, esse é o momento de pôr fim ao seu processo. Oitava Semana Nacional da Execução Trabalhista, de 17 a 21 de setembro. Sempre há uma saída. Na hora da rescisão do contrato, empregador e empregado nem sempre estão do mesmo lado. Mas no acerto precisam pôr à mesa todos os detalhes do contrato de trabalho e como ele foi cumprido. Este é o melhor momento para resolver as pendências.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 Oh, oh